Estamos em Tavira, na casa velha. Vamos Eu sou que é Não, Vamos ali. É o cemitério daquele lado, pela nova de o Cemitério daqui. Cancela Chama-se Ria Formosa, mas este acidente geográfico na costa portuguesa designa-se por Lido de Faro. O Lido de Faro é um conjunto de penínsulas e ilhas barreira, que protegem a costa-algravia do avanço do mar, seja tsunamis, erosão costeira, abrasão marinha ou simplesmente da ação dos ventos ciclónicos. Porém, o Lido tem também um papel importante na biodiversidade de ambientes do Nars da Cortes e dos Sapais. Os Lidos são ecossistemas riquíssimos e que escondem tesouros naturais misteriosos. Cancela Velha, uma das Penínsulas do Lido. Vamos lá ver se conseguimos ir até ao castelo. Okay. Este edifício não é? O que é que temos ali, daquele lado, a é bicicleta de fone aqui inglesa. É? Arco. poeta natural cancela. É? Casado do paruco. É, é o edifício da GNR, este aqui. Não podemos entrar. Tem que estar à a vaga para entrar. Não, lugar. Aqui temos de falar dos lingas, não estamos lixados Está -te é ah, trancada, Esta é... não vamos bombar Aí estamos ali, ó. o sino da igreja Não podemos tocar, está fechada a porta, senão... Cá vamos Vamos ver aqui mais o quê? Associação, defesa, reabilitação dos de vestidores. Cancela. Uhum. Isto é tudo. Não? Isto não é de origem portuguesa? Está